O Inset dos dois lados, né? Senão não vai funcionar muito bem. Então vou aplicar o um Inset aqui também. Aqui está bom. Seleciono os dois lados agora. Movimento um pouquinho para baixo. Aqui está bom. E aplico o Turbo Smooth novamente. Vejam aí que o Turbo Smooth vai fazer o nosso modelo ficar perfeito aqui. Vamos voltar a visualização completa agora. E eu vou atachar esses dois modelos. Então eu faço aqui um novo e teste. Vamos atachar essa parte de cima vou deixar esse lacre aqui um pouquinho maior acho que aqui está bacana Turbo Smooth e agora na latinha mesmo procedimento a partir de agora o nosso modelo já está pronto vamos carregar aqui um material qualquer pode ser um material standard mesmo só para só para preencher aqui o nosso objeto inclusive eu vou criar aqui um material para vocês não demora nada mesmo então vamos completar aqui um pouquinho mais tá? bom, meu intuito agora é criar uma renderização básica e depois aplicar o rótulo para que nós possamos ver como que seria essa latinha com rótulo para renderização básica eu preciso de um piso inicialmente posicionar o nosso modelo sobre esse piso vamos posicionar aqui acima do piso certinho né? aplicamos esse material ao nosso objeto vamos ver aqui o material já foi aplicado vou aplicar um outro material também ao piso para que o piso não fique aqui com o material padrão do Max. Então vamos aplicar esse material aqui. Lembrando que eu utilizo o renderizador V-Ray. Mas você pode utilizar qualquer render que você quiser. E para finalizar. Vamos aplicar aqui na nossa aba render. Se não me falha a memória aqui o botão 8. Isso mesmo. Botão 8. Vamos adicionar aqui nesse Environment Map. Uma imagem chamada HDR. Então ela está selecionada aqui. Vou deixar ela para vocês lá no nosso site. E essa imagem aqui é uma imagem de uma cozinha, tá? Somente um ambiente 360 graus que vai gerar a nossa iluminação. Então já vou aplicar aqui ao nosso Environment como instância. Clicamos duas vezes aqui na, na nossa Environment agora. E veja que ele já vai aparecer aqui a, a propriedade dela como Environment Spherical Environment. A partir de agora nós temos um ambiente. Depois de feito esse ambiente, vamos fazer aqui um render base só para a gente ver como está ficando o nosso modelo. E ele já vai aparecer aqui, sem necessitar nem mesmo fazer aqui uma iluminação, tá? Bom, agora eu quero fazer o teste com esse objeto, porém com uma iluminação. Vou tirar aqui primeiro o nosso Environment, tá? Vamos remover aqui somente para a gente poder testar. Vamos tirar aqui o Use Map. E agora eu vou criar uma luz, porque sem a luz, se eu renderizar, fica tudo escuro. Não vai aparecer nada aqui na nossa renderização, tá? Então faço aqui uma iluminação simples do V-Ray, né? já que eu estou utilizando o renderizador V-Ray, crio aqui uma luz portal, deixo aqui logo acima, faço um render de teste, o render estourado significa que eu tenho que reduzir a intensidade dessa luz, posso reduzir aqui para mais ou menos 10, acredito que assim esteja bom, faço um novo render de teste e 10 aqui já está legal. A partir de agora é o material, então vamos fazer aqui o um material de alumínio mais ou menos para a gente poder entender vou começar com esse material aqui, que é o material da lata clico duas vezes sobre ele vou deixar aqui a renderização acontecendo para que vocês possam ver aqui em tempo real o que, que está acontecendo então vamos abrir aqui o nosso editor de materiais e vou começar a editar esse material aqui primeiro eu vou deixar o diffuse um pouquinho mais escuro somente um pouquinho o reflexo eu vou aumentar, vamos deixar aqui o reflexo quase que no máximo essa imagem de HDR eu vou linkar ela no environment dessa latinha então vamos colocar aqui no environment, aqui está bom para que ela tenha o reflexo ali do nosso ambiente se eu mudar a cor aqui para uma cor mais escura, só para vocês notarem vocês vão perceber que ela já está refletindo, tá no caso aqui o piso não deixa mostrar muito bem mas se eu tirar esse piso aqui através de um Hide Selection, vocês vão ver aqui que a latinha já está refletindo bastante. Com esse reflexo agora, vamos começar com o Glossness. Vou deixar o Glossness em 0,7 mais ou menos, para deixar esse efeito aqui sobre a superfície. Nas versões mais recentes do V-Ray, nós temos um canal aqui chamado Metalness, que seria o efeito metálico. Deixando ele em 1, um, ele já vai gerar o efeito metálico em zero aqui ele vai gerar o gloss somente sem efeito metálico. Para vocês que não têm essa versão mais recente, vocês podem trabalhar aqui com as cores. Então eu vou deixar aqui uma cor mais clarinha, lembrando o efeito do alumínio, né, mais ou menos. O efeito do alumínio ela tem um leve tom de azul, muito leve, tá? Com muito cuidado. Então deixo aqui um leve tom de azul. Esse reflexo aqui eu vou deixar o nosso Fresnel né, IOR em um valor maior. Então vamos colocar aqui em 2.5 mais ou menos e veja que ele já vai gerar o reflexo da latinha sem o metal nesta tá? sem o, o efeito metálico então a partir de agora vamos aumentar aqui o reflexo um pouquinho mais vou colocar 85 e aqui nós temos mais ou menos o efeito da lata de alumínio o que eu posso fazer aqui agora são variações então eu posso variar aqui um pouquinho o material para um pouquinho mais azulado talvez né? e vamos ajustando aqui o nosso material o próximo material que eu vou criar é o material do rótulo, né? nós temos que adicionar um rótulo a essa latinha então basicamente eu vou utilizar o mesmo material, vou criar uma cópia dele aqui e nessa cópia eu vou adicionar uma textura, pode ser até essa textura aqui que nós estamos utilizando no nosso fundo então eu vou capturar essa textura aqui, ela já vai aparecer aqui para gente e eu vou ligar ela nesse material, no nosso diffuse, veja que ela já vai aparecer aqui e agora eu tenho que adicionar ela somente em parte da lata, não na lata inteira. Então vamos voltar aqui agora na nossa lata. Vou tirar o Turbo Smooth. Vamos dar um Collapse Tool para poder juntar aqui todos os modificadores abaixo. Selecionamos o corpo dessa latinha. Eu vou fazer aqui um Ground Selection. Essa parte de baixo aqui não precisa selecionar. Então fazemos aqui mais um Ground. Só para selecionar aqui até determinada parte. Aqui foi muito vou fazer novamente vamos lá na vista front mais uma vez e eu tiro a seleção da parte de baixo porque eu quero aplicar esse, esse rótulo somente nessa parte de cima da latinha agora eu pego a textura do rótulo e vamos aplicar a seleção então posso aplicar aqui diretamente na seleção do nosso modelo e vejo que ele vai aparecer aqui repetindo várias vezes isso significa que eu tenho que mapear esse modelo então vou fechar aqui o editor de materiais Vamos aplicar um UVW Map. UVW Map, fazemos aqui um Planar Map, ou simplesmente Cylindrical, né? já que o nosso objeto ele é cilíndrico. Vamos mudar a direção desse cilindro, vou colocar aqui no XY ou Z, no nosso caso é o X. E clicamos no botão Fit, para poder ajustar perfeitamente ao nosso modelo. Agora eu volto lá na minha textura, você se recorda que ela está aberta aqui no Photoshop e eu crio qualquer textura aqui, por exemplo eu vou criar uma textura com a logo nossa a logo do site, vamos salvar, CTRL S e eu volto lá no 3ds Max, e vejo que já vai aparecer a logo aqui a partir desse momento é só ajustar o mapeamento, eu vou deixar aqui um pouquinho maior essa área, a área da logo aqui mais ou menos isso aqui né? vamos ver agora através do Edit Poly, como que está ficando a nossa latinha, perfeito, aplicamos o Turbo Smooth e vejam aí que o mapeamento aconteceu como o material é o mesmo do alumínio a única coisa que vai mudar é a cor então vamos fazer aqui mais uma renderização agora fazemos mais um render e observem que o reflexo dessa área aqui está muito intenso ele acaba tirando ali a, o, a cor da nossa latinha né? a cor do reflexo do, do rótulo então vou cancelar essa renderização vamos lá mais uma vez no material esse material que é o material do rótulo eu vou reduzir ele agora, através aqui do reflexo. Vamos deixar o reflexo menor um pouco aqui, com a menor intensidade. Fazemos um novo render aqui, interativo. E vejam que agora o rótulo já aparece. A partir desse momento, eu preciso que vocês somente pensem nessa questão. Olha, meu rótulo precisa brilhar muito? Meu rótulo tem que brilhar pouco? Meu rótulo tem que ter algum efeito? Enfim, você vai aplicar ali os mapas para poder controlar o rótulo. O restante do material já está com alumínio, como vocês podem notar aí, já tem o alumínio. Essa parte de cima aqui eu posso criar um terceiro material, não tem problema. Então vamos criar aqui um terceiro material. E esse terceiro material eu vou deixar amarelado, só para mudar aqui para vocês, para dar aquele efeito de latinha de cerveja. Então vamos fazer aqui um laranja, né, mais ou menos. Para quem não está vendo aqui o material, vamos abrir aqui o slot, para que vocês possam ver melhor. Então está aqui o nosso material. Vamos aumentar o gloss dele, vou deixar aqui em 0,65 mais ou menos, aqui em gloss samples, eu vou deixar para configurar isso na renderização, vai ficar melhor, no reflexo eu vou reduzir também, o reflexo está muito intenso aqui, e eu vou trabalhar agora com o metalness, tá? para deixar o efeito metálico aqui nesse material agora é só aplicar esse material a essa seleção acima então vocês se recordam que nós temos aqui a seleção dos polígonos, da lateral vou dar um CTRL I para poder inverter a seleção e vou aplicar agora esse material nessa parte de cima então apliquei o material observe que o material ele não está sendo direcionado aqui para as áreas que deveria porque nós não estamos mapeando o nosso objeto então vou começar aqui pelo seguinte vamos adicionar o material ID de número 1 a essa parte de cima já está aqui com o ID de número 1 ID de número 2 ao corpo perfeito ID de número 3 aqui a base então fazemos aqui tiramos um pouco da seleção e adicionamos o ID de número 3 e a esse lacre aqui eu vou deixar o ID mesmo da base aqui, que seria o mesmo material de alumínio então deixo aqui o ID de número 3 então vamos voltar aqui no nosso painel ID de número 3 e perfeito Agora eu vou criar um novo material dentro de Scamline, vamos aqui, aliás em general, vamos criar um material chamado Multi Objects e eu vou precisar de quatro IDs, ou, aliás três IDs né, nós temos três IDs ali ou três materiais diferentes. Então começo aqui com o ID de número 1, um, depois o ID de número 2 e por último o ID de número 3. E agora aplico esse multi Objects a todos os meus objetos aqui na cena. Vamos aplicar a todos eles, ok? Fazemos aqui a renderização, vejam que o lacre ficou dourado, então significa que o ID dele está errado. Voltamos aqui, trocamos o ID agora para o ID de número 2 ou número 1, um. no caso, é o número 1 um aqui que vai representar, tá? Vamos deixar aqui com o número 1 um para que ele fique com o material de alumínio. O material de número 2 é o material do rótulo. Então, ele pertence aqui à parte lateral da latinha. Essa parte de cima também é o ID de número 1. Vou conferir aqui para ver se está certinho. Então, temos aqui o ID de número 1. E a base aqui, na verdade, eu acabei trocando os IDs, né? Como vocês podem notar aí, eu vou selecionar, então, o ID de número 1. Vamos colocar como 2. E agora eu vou selecionar o 2, o 3, na verdade. Vou selecionar o 3. E vamos tirar aqui a seleção de cima através de um shrink agora sim, vou colocar aqui como 1 um, inverti os materiais somente e aplico um turbo Smooth. realmente aqui eu meio que confundi as bolas né? como vocês podem ver aí acaba confundindo um pouquinho então vamos fazer aqui aos passos né? o material ID de número 1 é o material de alumínio então eu sei que esse material aqui ele tem que receber o ID de número 1 Vamos fazer com calma aqui para poder fazer certinho, né? Então o ID de número 1 aqui ele já selecionou abaixo. Vou fazer a seleção na parte de cima. Aqui representa o ID de número 1. Coloquei aqui. Abaixo vai ser o ID de número 2. E lá no finalzinho do nosso modelo, agora vamos voltar lá para a seleção do final, vou colocar o ID de número 3. Né? Que seria mais ou menos isso aqui. Vamos ver agora. Ainda assim ficou <risos> ao contrário aqui, né? Nós temos que inverter. Eu vou fazer essa inversão aqui por cima. Vai ficar mais fácil tá? pelos materiais. Pronto. Invertemos o material. Funcionou da mesma forma, tá? Só falta trocar aqui o ID, então, desse lacre, né? Vamos trocar aqui o ID desse lacre de ID 1 para ID 3. Para que ele fique com o material... Do alumínio. Agora fazemos aqui um novo render. Veja que com a renderização em tempo real. Já mostra aqui um bom resultado para gente. Na né, latinha de alumínio. E a partir desse momento. É só vocês mesmo mapearem aí. E adicionarem mais materiais diferentes. E é interessante também que você faça teste. tá? Vamos voltar a visualizar o piso. Mais uma vez. Para ver as sombras aqui do, da nossa latinha de cerveja. Temos aqui a latinha pronta. Vou criar mais uma iluminação aqui. Vindo da lateral vamos criar essa segunda luz aqui iluminando de lado vou trocar a cor dela para um tom levemente amarelado aqui está bom e agora eu crio mais uma iluminação vindo pelo fundo da latinha para fazer o contorno dela porém essa iluminação ela não vai aparecer na cena eu vou deixar aqui no fundo vejam aí que ela dá um brilho bem intenso aqui para a latinha essa lateral aqui eu também posso reduzir um pouquinho. Vamos colocar em 5. Para não efetivar tanto aqui a iluminação. E essa luz que virá por trás. Vamos ver aqui como está ficando agora. Eu vou deixá-la como contorno. Então vou marcar a opção Invisible. Aqui dentro das opções. Para que ela não apareça na renderização. E vejam aí que a nossa latinha está pronta. A partir desse momento é só ativar o nosso Environment. Como nós já vimos lá a imagem da cozinha, e configurar essas luzes para que elas não fiquem tão intensas também. Então, posso vir aqui, por exemplo, reduzir esse valor para 5, aqui a lateral já está, a luz do fundo está bacana, e vejam aí que a partir desse momento é só tirar algumas renderizações. Para renderizar essa imagem final, nós vamos primeiramente configurar aqui o tamanho do render, então vamos aqui no render setup, o tamanho do render eu vou deixar num tamanho pré-definido aqui para que eu possa ver o tamanho do render eu vou habilitar a opção shift F que é chamada de safe frame ele vai criar aqui essa moldura pra gente e nessa moldura eu vou ajustar aqui o tamanho certinho do render então eu vou aproximar aqui um pouquinho mais a nossa latinha eu acho que aqui já ficou melhor aqui está bom vamos fazer um render de teste Aqui na parte de baixo da latinha, está acontecendo alguma coisa aqui que o material não está correto. Não é aquele material que nós queríamos. Então eu vou conferir aqui, eu vou cancelar esse render. Seleciono a latinha novamente. E confiro aqui para ver qual material que está aplicado aqui abaixo. Aparentemente ainda está fora. Vamos colocar aqui um material diferente. Material de número 3, agora sim. Material de alumínio. E vamos fazer aqui mais uma renderização da nossa latinha. Bom, com essa renderização, agora é só voltar aqui ajustando mesmo as luzes. Como o nosso tempo já está estourado, então não vou aprofundar muito nisso. A única dica que eu deixo para vocês aí para evitar esse estouro é reduzindo a cor né, desse claro aqui do nosso piso para uma cor mais escura. Isso aqui já vai ajudar bastante na renderização, como vocês podem ver aí. E finalmente vamos fazer o nosso render de visualização, seria o render final então vamos aqui em render setup no V-Ray ele é praticamente automático ele tem poucas configurações aqui necessárias pelo menos nesse momento né? então vamos começar aqui mudando o tipo de progressivo para buckets aqui em images filter deixamos aqui como lenxus filter isso aqui tem tudo na documentação do V-Ray se vocês quiserem dar uma olhada é bem interessante e aqui que está a opção mais importante. Vamos habilitar a opção Use Local Subdivision. Isso porque o nosso material ele começa granulado, como vocês podem ver aí. Para remover esse granulado, eu teria que vir aqui em subdivisões desse material e mudar aqui para um valor maior, para 16, para 32 e assim por diante. Porém, eu posso fazer isso aqui em todos os materiais da minha cena. Então vamos vir aqui no Global, DMC. Habilitamos a opção Use Local Subdivision. E eu vou multiplicar aqui por 2, então estou multiplicando aquele valor de 8 por 2, que vai finalizar em 16. Então temos 2 aqui na, na multiplicação do nosso samples, da, do gloss, né, do reflexo da latinha, e agora fazemos o nosso render final. Então a partir de agora é só tirar uma renderização aí e ser feliz. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, um vídeo aí... Bem longo, mas eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas aí para vocês que estão aprendendo, para vocês que estão descobrindo esse mundo da computação gráfica. Não se esqueça de participar do nosso canal, você que está chegando agora, já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos!